Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Eu sou Denis, o seu bibliotecário, e hoje nós temos mais um unboxing aqui no canal, dessa vez de um Fat Pack de Lua Arcana. Olha só que linda tá essa Liliana nessa caixa, galera. Bacana, não? Vamos começar? Vamos logo? Porque eu sei que vocês querem ver logo o que tem aqui dentro. Eu queria mesmo, na verdade, galera, ter comprado uma booster box. Mas a grana não daria para fazer isso. Mais outra coisa que eu tô planejando pra logo mais. Eu já revelei no Instagram, se você não segue, segue lá pra você saber do que eu tô falando. Então eu não conseguiria dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo. E acaba de subir uma gata no meu colo, dependendo vocês vão acabar até vendo ela. Pronto, tá aqui, você quer plástico Clarice, você quer plástico, ó plástico, vai brincar com plástico, isso, minha gata gosta de plásticos, ok, guiazinho básico, tinha lá o esqueminha alarme da loja. Okay. Não sei porque eu estou mostrando isso, mas tudo bem. A gente dá uma, uma abrida nesse poster da Liliana logo mais. Ou a gente abre já? Não, vamos abrir já, né? Ah, adoro quando a cola sai fácil, fácil. Olha essa coisa bacana. Ah, mesma arte da caixa, ok, mas é um poster, olha só que lindo. Massa. Ok. Vamos lá, as duas deck boxes. Em olha, o dado que eu consegui de Aldo foi azul, Meh. mas bacana, bacana, bonito, legal. Vocês viram isso, né? Clarice presente. se Apresente-se ah, Clarice. Não, não quer ver. Ok. Talvez esse unboxing seja um pouco mais longo por causa da presença felina. Eu tô sentindo que eu vou ter que cortar esse vídeo para conseguir fazer ele direito, porque a Clarice ela é uma gatinha muito especial. Ela tem um amor por plástico. Se você amassa um plástico assim e joga pra ela, ela vai atrás que nem cachorro. Vai Clarice. Lá vai ela. A ah, nossa Land Pack, eu vou abrir eventualmente, não agora, pra não perder tempo. E os nove Boosters de Lua Arcana que nós queremos saber, o que que vem neles. Antes de a gente abrir eles, a gente vai deixar essa, esse papelão todo pra lá né. Nice and Easy 9 boosters de Loacana, vamos para o primeiro Mesma história, a gente vai passar primeiro pela nossa rara e depois a gente vai dar uma olhada nas incomuns, flip cards, essas coisas a gente vai ver também em breve Nós temos uma foil Peace of Mind E... Nossa, Flip é a Pack Outcast, vira Drone Pack Kindred, aquelas cartas que viram a Brasi. E nossa, Hara Collective Brutality. Eu leria a carta, só que eu acho que isso toma muito tempo do vídeo e eu não gostaria que ele ficasse tão longo dessa vez fazendo isso no momento meio de intervalo dos meus, meus afazeres Markov Crusader, Loner Force e Geist of the Lonely Vigil são as nossas três incomuns let's go ok nossas flips bom, ficam aqui junto pra gente saber quais são os flip cards que a gente tá tirando nossas incomuns e comuns pra cá dentro da caixa e vamos lá, segundo booster, ok, nossa flip é Tangle Claw Werewolf, que vira, Fibrous Entangler, que inclusive aparece no trailer. Aqui nós temos Thalious Lancers, como a nossa rara, sim, Foils dessa vez. Nossas incomuns, Vexing Scuttler, Lunar Force e Abandon Reason. Nice, nice. Parece que é festa pra Clarice. A Clarice tá subindo meu colo, tá descendo meu colo, aí ela sobe de novo. Nós temos outro, vini, Building Pack Outcast, que nós já sabemos que viram esse outro bicho aqui. Ok, ok, nada demais. Stronger Condemned. Dois mais dois. Interessante. Ride right Down, Vampire Cutthroat e Ruthless Disposal. Write Down, vocês perceberam que isso aqui é um São Jorge contra o dragão? <risos> Enfim. E as nossas, nossas comuns para cá? Vamos ao nosso quarto booster. Vocês estão ouvindo o barulho da gata, né? Overwalled Captive. Vai virar. Overwalled Abomination. E ó... <risos> essa aqui é uma das que estão hypadas nessa coleção. Sigarda's Aid. Humana por encantamento. é que eu vou ler porque ela é importante. Você pode gastar, castar auras e equipamentos como se tivesse em lampejo. Sempre que o equipamento entrar no, no campo de batalha sob seu controle, você pode anexá-lo a uma criatura que você controla, de grátis. Isso aqui é muito, muito poderoso. Nossas incomuns, Fall Emissary, Scour the Laboratory, Geist of the Lonely Vigil. Nicely, nicely. Quinto booster. É o quinto booster. Ó, é o barulho do plástico. Apareça, gata. Não. Muito tempo para você aparecer. Você fica aí fazendo, fazendo um doce. Wow. Graph Rats. Essa é a nossa primeira carta com Melt. Olha só. E nós temos a primeira metade de um cheatering host, que inclusive a gente falou sobre essa carta num vídeo especial. Pera, que maneira de fazer um oversized, vamos ver qual é a nossa rara e é outro Thalias Lancers. Né? Esse tipo de coisa acontece em Fat Pack, né? porque é diferente da distribuição da Booster Box. É bem aleatório, bem mais aleatório no, no Fat Pack. E por isso essas coisas acontecem. Aí nós temos as nossas assim, comuns Courageous Outrider, Blast Alliance e Thirsting Axe. Okie -dokie. Sexto booster. Quais as suas impressões, galera, sobre o Arcana? Boa coleção, má coleção. Já, já diminuiu a indignação com o Melde? <risos> Engraçado. Acabo de tirar a outra metade do nosso em Host. Aqui nós temos Midnight Scavengers. E a parte do texto do Cheatering Host. Até eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar um pouquinho com a nossa com a nossa rara desse pacote, e tá aqui a nossa carta com Meld. Chittering Host, olha só, grandona, beleza, mano. eu achei bem interessante isso que aconteceu, legal, até parece que prepararam para mim isso, <risos> e nós temos Providence, eu sinceramente acho essa arte muito bonita, muito, muito bonita. Enfim, é legal, o problema é só o custo, mas se você tiver lá no, uh, no início da sua primeira manutenção na sua mão, você tem 26 de vida de graças. Ok, ok, ok, ok. Hamlet Captain, Shreds of Sanity, He Repel the Abominable. Hamlet Captain. To be, or not to be, that's the question. Tá, ok, parei, achei que teria graça, fiz a piada, desculpa se eu ofendi algum amante de Shakespeare. E você não para quieta, a gata tá capturando tudo que é pequenas coisinhas de plástico que ela tá vendo em cima da mesa, ela tá pegando tudo e tá brincando no chão, loucamente. Nós nós tiramos esse aqui, Tangle Claw Werewolf, não vou nem mostrar o que que ele vira porque a gente já viu antes E oh, Thalia Herethicator, esse aqui vai ser inclusive Promo, parece? ou Enfim, não lembro é, Enfim, é três manas por um 3 manas para um 3-2 humano-soldado, bacana, só uma file até agora Aí nós vamos ter Lashweed Lurker, Liliana's Elite e Campaign of Vengeance, com o Sorin bolado, com a Lahiri mandando brasa. É, filho. A treta entre os Planeswalkers vai ser grande. que é a nossa flip que vai virar. Senua's Predator. Senuous predator. Não sei como é que se pronuncia isso. O meu inglês não é dos melhores. Vocês viram nas minhas nos meus vídeos de entrevista com os artistas gringos, né? Eldritch Evolution. Nossas incomuns. Calder Laboratory, Slayer's Cleaver e Neble Guest Herald. Eu tô achando que a gente vai ter Tribal de Espíritos muito, muito breve, se já não está rolando algumas listas de Tribal de Espíritos com a vinda dessa coleção. Galera, esse é o último booster, eu queria agradecer a todos vocês por terem assistido até agora. Faça um grande favor de esmagar esse botão de like para a gente conseguir produzir ainda mais vídeos desse, ter views e isso ser um incentivo para que mais vídeos desses aconteçam, ok? Vamos lá, vamos para o último boost, será uma Liliana. O que, que será que vem? Será que vai vir uma mítica aqui? Estavam dizendo que estavam vindo míticas com a Liliana. Vocês estão sabendo dessa história? Que nas boxes de Luarcana. Só os pacotes da de Sardiana estavam com as míticas não flip da coleção? <risos> Vejamos. Oven Walled Captive. Que vira o nosso Oven Abomination que nós já vimos, né? E. Looping Prototype. Dois manas para um construto. 55 por 2 manos, bom, mas tem um downside incrível. O player não pode ter o oponente não pode ter cartas na mão para ele poder atacar, né? E... Aí as nossas incomuns são: Courageous Outrider, Shreds of Sanity e Repel the Abominable. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, lembrem-se de dar aquele like esperto para dar aquela força para o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder outros vídeos como esse e mais conteúdo também bastante didático sobre Magic the Gathering. Uh, e se você gostou desse vídeo também, se você gostou dessa coleção, faça o favor também de comentar aqui embaixo. O que, que você acha, suas impressões sobre os vídeos, sobre a coleção, uh, coisas bacanas que vocês queiram comentar a respeito de tudo isso aí. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, mente tranquila, gente, mente tranquila. Até mais!